Terça Gamer, e hoje a gente vai falar daqueles jogos que entrando, saiano e eles envelhecem muito, muito bem. Sou o Miki. Sou a Júlia. E isso é bem cores. cores. Já começando, pedindo aquele like nesse vídeo pra ajudar a gente a compartilhar, porque compartilhar ajuda muito. Se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho. porque apertar o sininho, Mickey? Com ele, você recebe notificações de vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Um dos meus jogos favoritos é Tetris. Desde que eu sou pequenininha. <risos> eu acho que é um dos jogos mais bem feitos e que consegue pegar mais a sua atenção por mais tempo. E eu sempre adorei encaixar as coisinhas e tal, desde Lego. E tem aquela coisa maravilhosa daquele jogo de, sei lá, 5 reais que você comprava Sim. no Camelot. 50 mil, tem o carrinho, tudo. Eu acho que aqui, tudo. provavelmente vocês já devem ter jogado ele. Você sabe o que eu tô falando, né? aquela é tudo, coisinha lá. Ele é tudo, ele é tudo. Ele tem 99 jogos, são todos iguais e é tudo perfeito. Mas pra mim, eu só jogava o Tetris e o carrinho. Porque o Tetris... Ele não importa a situação que você esteja jogando, o Tetris F ele fica muito novo. Ele sempre se renova. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem videogames no celular, certo? Todo mundo aqui já conhece essas coisas. E a minha mãe tava jogando Tetris esses dias. Eu falei, gente, olha, a gente tá no celular. A gente saiu. E agora a gente tá assim, com gráficos absurdos. Mas a gente continua jogando Tetris. E o que eu acho muito legal do Tetris é que ele geralmente fica chato, ele para de funcionar quando mudam a regra básica. Que é chegar e montar, gente. É só isso. Vai limpando o tempo, vai passando, vai ficando mais rápido, acabou. Não mexe com o time que tá ganhando. Tetris sempre foi assim e sempre vai ser bom. Você pode, obviamente, colocar umas coisas mais difíceis. Você não pode mudar a posição das peças, que eu acho uma crueldade. Mas eu aceito. <risos> Regras. <risos> É aquilo, né? A gente tem que começar a se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, sempre mantém o cerne do Tetris. Eu acho que é isso que importa. Esse jogo ele é muito simples e muito incrível. Então respeitar ele é a parte mais, mais importante. Fácil também. Fácil. E é isso. Tetris, amo você. O primeiro jogo que eu vou falar aqui que envelheceu muito bem e eu joguei muito recentemente foi Age of Empires 2. Age of Empires 2, se você nunca jogou, você tá perdendo muito, muito seu tempo assim não jogando porque é um jogo ótimo de estratégia, né? Ele tem todo vários povinhos, você escolhe lá a nação e tal, e você tem que defender e conseguir ganhar um território. É meio que um War à máxima potência com gráficos legais e uma jogabilidade incrível. Eu sinto muita falta de jogos mais, assim, de, de tática em tempo real. Porque a gente tem o Sid Meier's Civilization, só que em outra situação, porque é de turno. Uhum. E Age of Empires era muito, muito bom, porque, cara, era coisa acontecendo ali na hora, você tinha que você resolver. Tem que ela apagar, você tem que pegar a madeira pra poder fazer um barquinho, é porque isso. o outro barquinho foi destruído no meio da guerra. E é isso. E, ao mesmo tempo, você tem que pedir ajuda a uns deuses, porque você, obviamente, é grego. Tudo então... dá errado. Tudo, <risos> tudo dá, errado. dá errado. E você tem que lidar da melhor forma possível, que é tentar proteger a sua cidadezinha, proteger a sua civilização, né? Às vezes de outras civilizações que já estão no futuro, então às vezes você está lá com um barquinho procurando outra coisa E tem gente com avião assim, <risos> com bomba nuclear Eu joguei nesse time recentemente né? e eu percebi que eu consegui me divertir tanto quanto anos atrás É um jogo que ele não muda as regras, ele não muda assim a, a dinâmica que é muito fácil de entender Cara, é você sobreviver com o jeito falando de matar, é isso Então é um jogo que ele não tem para onde fugir muito, as, as regras são muito claras e Cara, eu acho que é muito isso. Quando os jogos têm tudo bem definidinho, uhum. ele interessa muito bem que você consegue jogar a qualquer momento. Sim. Então Age of Empires, o 2, uhum. especificamente. Eu ia falar dos jogos da LEGO, porque eu joguei o jogo da LEGO no Game Boy. Qual? É um jogo que você é um príncipezinho. E era muito legal, porque tinha uns códigos. Que, quando eu, eu não tinha conseguir terminar de jogar sempre, porque foi na escola, você conseguia ver o código de onde você tava. E era tipo um save. E eu tinha que escrever o códigozinho. Nada. Eu lembro que Game Boy tinha muito tinha isso, Tinha muito né? isso, era muito é bom. Era tipo, tá, você chegou aqui, você tem esse código que você pode voltar pra onde você tava. E eu descobri que, assim, os jogos da LEGO eram muito bons. Desde cedo e ao mesmo tempo que aquele jogo, se eu conseguisse pegar agora eu jogaria de novo, que ele é muito divertido eu cheguei no final, então não tem muita graça eu vejo a progressão dos jogos da Lego. Eu via é, do 2D pro 3D, e eu achei que assim, foi um envelhecimento muito incrível. Foi uma adaptação, né? Foi uma adaptação muito boa. Porque é isso, a gente pensa no Lego, a mesma coisa, gente, eu adoro montar coisas. Então assim, pra mim, Tetris e Lego, eles são muito próximos mas, ao mesmo tempo, eles são muito distantes, porque um é tridimensional e o outro não. Na época que era 2D, eu achava legal, mas eu não achava tanto. Então assim, ele envelheceu melhor do que o original, porque agora ele tem 3D. O que eu acho muito bacana, o que a Lego fez foi adaptar e inovar o brinquedo dela. Sim. Que saiu do físico, que é muito divertido, gente, vamos combinar. Assim, eu gosto de montar a Lego até hoje. E eles foram pro jogo, né, que é videogame, que vão combinar, que também é divertido. Sim. Olha só. E você pode estourar coisas, porque o Lego não vai quebrar. O que era uma coisa muito triste quando aconteceu. Só vai acontece é. machucar o, <risos> é o pé. Lego pode fazer filme, pode fazer jogo, pode fazer o que quiser. Porque está fazendo muito bem. O último jogo que envelheceu muito, muito bem é The Sims. The Sims, não estou falando exatamente de um específico, eu acho que ele envelheceu bem em várias formas, tanto para se atualizar... Um gráfico, com jogabilidade, com mundo aberto com todas as mecânicas lá dentro com doideiras, mas também o primeiro o segundo, eu sou apaixonado pelo The Sims 2 é o meu eu preferido, amo Sims 2. gente, pegar peixe ficar brincando de brigar, tacando peixe na cara um do outro, é maravilhoso <risos> eu acho é. incrível, ai não, eu fazia casal era é... <risos> é o único lugar não. que podia ser LGBT é, era ca... ótimo isso que LGBT nunca fez casal LGBT dentro de The Sims né? cara, sério, se você não fez, está na hora de começar compra porque... lá The Sims e faz casal que eu amo porque assim, o primeiro que foi foi revolucionário, foi um dos primeiros jogos onde você podia ser LGBT E foi um acidente Eu amo quando uh -huh. essas coisas Foi um acidente, de acordo com as pessoas Mas Eu achei incrível, foi a primeira vez que eu pude ser Assim, eu mesma e, Então eu não pegava peixe batendo as pessoas Eu só queria, tipo, arrumar várias esposas Porque todas elas morriam Bem, é, eu, assim, eu gosto muito do dois, o dois é meu preferido, só que eu acho que o um, assim, como a gente tá falando, essa coisa de envelhecer bem, tem essa coisa de envelhecer bem de adaptação, de atualização, só que o primeiro e o segundo jogo são muito divertidos. Eles hoje em dia são completamente militares em várias coisas, só que, cara, é muito divertido você ver como é que um jogo de tantos anos. Depois de tanto tempo, ele continua divertido. Sim. E The Sims tem essa mágica. Eu já joguei os últimos, assim. Gostei, achei legal, mas não é muito a minha vibe. Só que, cara, esses primeiros, assim, são obra-prima, são Perfeito. replicas. Eu joguei os últimos, e eu acho que eu também não mexeu muito comigo, não, não consegui ter essa conexão, mas eu acho que é porque, assim, eu já tenho que pagar a conta na vida real. Pagar no desenho, no joguinho, no volo. É, assim, pra mim, eu continuo jogando porque eu acho muito mais fácil pagar a conta no The Sims, é né? E, assim, eu não sei vocês, eu não sei Júlia, mas eu tenho uma coisa, assim, que às vezes baixa um negócio em mim, assim, que eu fico com vontade de jogar The Sims de novo. Então, eu vou lá, eu pego de novo o jogo, instalo aquele CD de todos, blá blá, blá, blá, blá, blá, blá. Fico jogando por dias e dias e dias, e de repente, vontade some. E aí, anos depois, um mês depois, eu volto. Não sei se mais alguém tem isso, mas eu tenho essa relação estranha com The Sims. Eu tenho um pouquinho… Marina tem muito, mas ela gosta de construir as casas. Então, não conta. É, Marina é minha noiva. Mas acho. é isso. Você vê como é que ele mereceu muito bem Sim. com essa vontade de jogar que volta toda hora, né. Bem, gente, agora a gente quer saber de vocês. Fala pra gente se você concorda com os jogos que a gente comentou aqui. Comenta os jogos que você acha que envelheceram muito bem. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra ele chegar em mais gente. Dá like também pra ajudar a gente. E se inscrever no canal se não é inscrito. Se a vê na próxima, gente. Tchau, tchau. tchau.